qual é a importância dos arquivos web? Primeiro, eu devo-vos dizer que estamos na presença de uma infraestrutura que é reconhecidamente, de forma internacional, uma das melhores infraestruturas do mundo, que é esta do arquivo PT. E, por vezes, já não acho que já não é tanto isso, mas nós não temos, muitas vezes, aquela capacidade de valorizar aquilo que temos dentro. Não há muitas ferramentas destas aqui, pelo mundo fora, com o nível que esta, que esta, que esta tem. Então, eu acho que é, efetivamente, de valorizar e de darmos uso a este tipo de ferramentas. E então, é nessa altura que este ano, em Fevereiro, o Daniel manda um e-mail para grande parte da comunidade científica e nos desafia a lançar uh, as pessoas a concorrerem aos prémios Arquivos que este ano voltam outra vez a estar disponíveis.